Nossa, pessoal, que lugar lindo que eu tô aqui, viu? E eu vim aqui pra convidar você a assistir os capítulos, né? Os capítulos aí da nossa live que fizemos com o Renato, né? No último dia 20, fizemos uma live toda especial. Nossa, que pedra bacana, olha só que coisa linda, gente. Olha, olha isso, olha a imagem aí, ó. A live que o Renato fez aqui no último dia 20. Separei ela por capítulos, tá? Deixei 17 capítulos aí para vocês assistirem tudo na íntegra. Assistam, porque foi uma aula magna que o nosso amigo Renato de Souza deixou aqui no nosso canal. E é a história também que a gente sabe que é de, são de muitos criadores, né? Que sempre começa com muita dificuldade, né? Começa com um, com dois, né? E é a maneira correta de se começar um plantel, né? Nunca começar com muitos filhotes, nunca começar com pássaros já mais velhos, né? E uma coisa que você falou e falou muito bem, a meu ver, é que você foi atrás de coisas diferenciadas. Ou seja, você não foi atrás de qualquer pássaro, de qualquer genética, e você viu pássaros que se destacaram e foram esses que você investiu. Exatamente. Eu, eu ia muito torneio, sabe, na época. Eu ia muito torneio, até hoje. o torneio, né, como agora. A gente acabou disputando o catarinense. E temos campeão com um curió chamado Big 5478, que é um pássaro fenomenal, diferenciado demais em termos de tudo que eu nunca vi, na verdade. Posso até relatar depois os motivos que esse pássaro, ele realmente aglora como se fosse vários passarinhos em um só. Tem um galador que faz o que ele está fazendo. Eu nunca tinha visto. Esse pássaro, ele é um fenômeno, rapaz. Esse pássaro, ele... Para tu ter uma ideia, ele gala, dificilmente tu percebe que ele vai cantar no um concreto. Ele não canta, não canta. canta, ele, não canta. E ele não rasga para galar também, ele é muito raro, pode até fazer, mas é muito raro. e cima ele não rasgou ainda. E às vezes ele, o que ele faz é cantar subiando o pré-clássico. Perfeito, gala, fêmea e volta, e ele não canta. Depois que eu tiro, puxo ele ele canta. Eu queria que você desse uma breve lista dos quais que você iniciou né, naquele período ali. Você teve muitos outros pássaros aí também que como você falou, sempre escolheu pássaro diferenciado? Exatamente. É, eu, eu adquiri um pássaro que era irmão do encrenca. É, esse pássaro é muito conhecido no Brasil também, que era o encrenca, que era o gringo azim, né, criação lá antes, da de Joinville, um amigo da gente. E ele também criou um pássaro chamado Campeão do Sul. Ele era bugrinho e morena. E esse pássaro ele deu, deu, foi dado o nome de Campeão do Sul porque ele era um pássaro diferenciado no sentido de cantoria apresentação e repetição personalidade também ela era selo marrom espaço se ele cantava no torneio e já fui dado no de campeão porque sabia que não tinha nada para ele como pardo né e ele era muito como espaço eu adquiri ele depois de preto ele era um selo marrom e voltei para criar criei algumas filhotas e alguns filhotes com ele e o resultado dos machos até que não foi muito como eu imaginava agora as fêmeas eram fenomenais ele botava muito estilo bom uma pajé como a Mila então, essas fêmeas começaram a botar alguns fardos muito show de bola com o próprio tio, que era o Encrenca, sabe? E, e alguns fardos eu criei, inclusive eu mandei lá para Cascavel, um amigo meu, Ju, um, de Cascavel, eu, eu na o do Gilson também, o Gilson está lá, eu gostava muito da raça do Encrenca, para usar fibra, ele vendia muito passarinho para fibra lá no Mato Grosso. Então, essa raça do Encrenca, campeão do Sul, foi para também na mão do Aderinho, lá de. Foi o Mourão também, que criou o Cubiçado, que foi um passarinho que ganhou alguns torneios em São Paulo, também no um Praia Clássica. Então, é, o campeão do sul adquiri também no torneio de Joinville, preto já. E aí acabei dando até um carro que eu tinha, um negócio por ele, e é, me chamou muita atenção. Esse passarinho já de pardo, então eu adquiri adquirir ele para botar ele como galador, e fiz isso. Quando se faz uma aquisição assim, de um pássaro com esses padrões normalmente, quem não entende, é, é capaz até de chamar você de louco. Você citou que você acabou negociando e dando um carro nesse pássaro, né? A pessoa que não entende vai dizer assim, meu, o cara deu um carro. É, você tem que ter uma visão, né, um conhecimento, para poder saber até onde você vai investir no pássaro ou não, né? Esse pássaro é um pássaro que eu já admirava muito de pardo, e quando ficou preto na época eu não podia adquirir esse pássaro. E só para você ter uma ideia, era o primeiro carro que eu tive na vida, esse carro. E aí eu soube no torneio de João Joinville que o, a pessoa queria vender esse cuio, e aí eu fiz a proposta e ele pediu uma ninhada de volta, eu acabei aceitando e fiz o um negócio. Então, eu cheguei em casa com o cuio na mão, na gaiola, no caso, e ele tinha que devolver a gaiola para o cara. <risos> e, e, e sem o cheguei, carro. Eu, quando eu cheguei em casa, minha mulher perguntou pelo carro, eu falei para ela que estava aqui. Ó, aqui tá o carro na minha mão, sabe? Ou seja, você tava cuiró, vendo um futuro cuiró, ali, né? A rapaz, quando eu cheguei em casa, eu botei esse curió em cima de uma mesinha, aquela mesinha de plástico, que tem muito na, na, na piscina, assim, na beira da piscina, com quatro cadeiras uhum. e eu coloquei ali e fui colocar uma gaiola para poder trocar de gaiola, porque eu tinha que devolver essa gaiola para o rapaz. E quando eu coloquei esse curió ali, que ele passou para o outro lado, ele parou na Maritá, que e meteu uma cantada de 10 samaritá né, naquela época. Olha só. Rapaz, a minha, a minha felicidade era tão grande que o carro pra mim não significava nada, cara. Você sabia pro, o objetivo com aquele pássaro, né? Com certeza. Cara. Pra mim aquele pássaro tinha um valor assim que o carro não era nada, cara.